Ou seja, a fortalecer o modo existencial da sua mente. Vai aprender o que? Concentração, atenção plena, mindfulness, meditação, para estar mais presente e aproveitar melhor os bons momentos da vida. Nós vamos falar de autoconhecimento, é um mergulho em autoconhecimento, para você fazer escolhas mais conscientes e assertivas no dia a dia. Essa palestra você viu que a gente falou bastante sobre autoconhecimento, sobre o funcionamento do ser humano e a gente vai aprofundar muito, muito mais, pelo menos os sete níveis aí. Vamos falar sobre inteligência emocional, para reduzir o nível de estresse, de ansiedade, desastão, para que você consiga manejar melhor as situações de conflito que naturalmente acontecem na vida de todo mundo. Vamos falar de alta performance, ou seja, melhorar a performance pessoal e profissional, sem comprometer a qualidade de vida. Porque se você, para ter performance, compromete a tua saúde, é um tiro que vai sair pela culatra inevitavelmente. E você vai aprender sobre um estilo de vida anti estress para construir um estilo de vida que te permita manter uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz. Aqueles oito passos, cada um é um módulo do treinamento Free. Cada módulo é um treinamento de uma semana, com exercícios para uma semana de treinamento. E aqui está uma síntese do que você vai aprender nesse treinamento. Realmente está bem completo, bem elaborado. Este treinamento, para ajudar você a ter mais calma e contentamento no mundo frenético. Construir o seu novo estilo de vida em 8 semanas. Esse treinamento eu vou lançar na versão online. Se você tem interesse, clique no link que tem nessa página aí e cadastre seu e-mail para que eu possa te avisar quando o treinamento online estiver disponível. Pense um pouco sobre isso. Para ir mais rápido, às vezes, é preciso parar tudo. Essa parada é um contato consigo mesmo, é um silêncio. Porque o silêncio é um remédio anti-estresse natural. Todo mundo precisa de silêncio. Quando você vai cuidar de você? Você já deve ter se prometido sobre isso no passado. Só que você tem que entender uma coisa. O futuro já chegou. O futuro é agora. O que você prometeu no ano passado, no mês passado, na semana passada, já está acontecendo agora. Você fez alguma coisa disso? Pare e pense sobre isso. É uma reflexão importante se você realmente quer produzir mudanças na sua vida. Construir um estilo de vida mais saudável, mais produtivo, mais equilibrado, mais feliz. É preciso silêncio, porque o silêncio encoraja a tratar você mesmo e os outros com mais compaixão. Essa compaixão consigo mesmo é necessário desenvolver. Isso liberta a dor e a preocupação e faz surgir de novo essa sensação de felicidade, de alegria no dia a dia, na vida, que muitas vezes acaba perdendo, sumindo, por causa que a gente só repete dias. Parece que a vida é uma tarefa a ser cumprida. Não transforme a sua vida numa tarefa. Aprenda a ter calma e contentamento, apesar do mundo frenético.